Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto bem legal Que se chama crises existenciais É o seguinte, eu não sou espelho, mas hoje eu estou bastante reflexivo Vamos discutir sobre um, um assunto que é bem filosófico Sobre a realidade e sobre as ideias que nós constru construímos a partir dessa realidade ok? E nós queremos que as ideias sejam mais fidedignas porque assim elas seriam mais verdadeiras, ok? Nós estamos em busca das verdades. Porque aqui nas redes sociais, cara, se acha um porrada de gente que se acha o dono da razão. Então, cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seguinte, aqui você tem acesso a uma realidade, tá ok? Existem duas luzes, uma luz que é vermelha e uma luz que é azul. A luz vermelha incide no um objeto e vai a parede. Se você só tiver acesso apenas à parede, você não está vendo objeto nem a luz azul, você vai ver isso daqui. Você vai ver provavelmente um quadrado, tá ok? Porque é a sombra que vai estar tá projetada ali. Ou um quadrado, ou um retângulo, vai depender da forma desse objeto aqui. Se você tiver desse outro lado aqui, onde vem uma luz azul, e apenas tendo acesso à parede, você vai olhar e ver algo redondo. Muito provavelmente você vai achar que é uma bola. Só que... Esse objeto não é nem um retângulo, nem um cubo e nem uma bola. Na verdade, ele é um cilindro. Veja só que você tem duas informações verdadeiras aqui, mas se você tiver acesso apenas a uma delas, você ainda assim pode acabar acreditando em mentiras. Justamente por ter informações incompletas da realidade. Olha que bizarro. Mesmo quando a gente quer seguir... Através de coisas verdadeiras, a gente ainda assim pode acabar acreditando em mentiras. E não tem como explorar o conceito de verdade se a gente não falar de perspectiva. Isso mesmo, porque uma mesma realidade pode parecer diferente para pessoas que têm perspectivas distintas. Quando elas estão em pontos de vista diferentes, elas vão ver a mesma coisa de forma diferente. Por exemplo, aqui nós temos dois caboclos do bem. Um deles está olhando para esse símbolo e vendo o número 6. O outro, do outro lado, vai ver o número 9. Então veja que tudo depende de onde cada um está. A forma que você vê o mundo vai depender de como você está. Se você estiver assistindo esse vídeo comigo, você não está nem desse lado, nem desse aí. Você está de frente. Então você está vendo um símbolo aqui que é uma união de dois objetos. Um círculo e uma ferradura de cavalo aqui. Então assim, não é, não é nem 6 nem 9. Dessa perspectiva aí, porque tá deitado, entendeu? Então assim, existem formas diferentes de ver uma mesma realidade. E isso não muda a realidade. Agora, algumas pessoas podem enxergar o número 3, o número 8, porque são arredondados e tem um cortezinho no meio. Isso são erros aceitáveis. Até o zero também entra no, nesse tipo de erro, porque é tudo arredondado, às vezes com uma ilusão de ótica e tudo mais, uma visão ruim, a pessoa pode se confundir, tá entendendo? Mas existem erros que não são aceitáveis. Se alguém enxergar o número 1, o número 2, o número 5, o número 7 aí, o número 4 também, cara, não faz nenhum sentido. Por quê? Porque é completamente diferente dessa realidade, tá ok? Existem formas que são verdadeiras, Existem formas que são parecidas com a realidade, que às vezes engana, e existem formas que são completamente distintas. Isso aqui a gente está apenas discutindo uma forma de um símbolo, tá ok? Que a gente utiliza na matemática. Mas existem várias ideias na nossa cabeça que também seguem essa mesma linha de raciocínio. Existem ideias que correspondem mais à forma que o mundo funciona, e existem ideias, cara, que a galera viaja na maionese legal. Viajar nessa ideia não tem problema não, cara. O problema é quando você viaja e confunde isso com a forma que o mundo funciona e ainda quer impor isso nas outras pessoas. Aí vira merda. Por exemplo, aqui uma pessoa pode ignorar ambas as sombras que deram ali e tentar falar, não, existe um objeto, ele é uma pirâmide. Pirâmide. Por quê? Porque ele está adaptando a realidade, está ignorando coisas, está inventando para tentar adaptar uma realidade a uma ideia que tem na cabeça. E logo logo a gente vai ver que as ideias que a gente tem na cabeça é tudo maluca. Mas por enquanto vamos nos prender a pontos de vista diferentes, tá ok? Vamos supor que a gente vê o mundo como ele é e ainda por cima a gente tem pontos de vista diferentes. Uma mesma realidade permite várias interpretações diferentes. Então mesmo se baseando em verdad coisas verdadeiras você pode acabar achando mentiras. Porque você tem informações incompletas. E aí que tá o problema? Nós vivemos em sociedade e existem pessoas que seguem verdade, seguem lógica e querem algo coerente que funcione melhor pra todo mundo e existem pessoas que mesmo sendo boas ou não vão inventar pra se favorecer ou mesmo pra se agradar e se sentir bem de acordo com a ideia que tem na cabeça mesmo que seja completamente errada. Mas nesse vídeo a gente busca verdade, tá ok? E pra gente seguir através de verdade a gente vai ter que se basear em várias coisas. Por enquanto eu já dei o lado da perspectiva, que perspectivas diferentes a gente acaba vendo o mundo de maneira bem oposta. Agora vamos focar em outro aspecto, que não é apenas perspectiva, porque depende da nossa capacidade de olhar para o mundo e ver ele como ele é. A gente consegue? Não. Um motivo muito óbvio, porque os nossos sentidos são limitados. Nós temos alguns sentidos, tá ok? Todo mundo já assistiu Cavaleiros do Zodíaco, sabe. Visão, audição, paladar, tato, blá blá blá blá blá Mas existem alguns mais, como equilíbrio que está relacionado ao cerebelo, por aí Mas não vamos entrar nisso daí Nossos sentidos são limitados, nós não vemos todas as cores, não ouvimos todas as frequências do som Por aí vai Então a gente não percebe o mundo como ele é E com a informação mínima que a gente ainda capta A gente não consegue processar tudo dentro do cérebro Ou seja, de toda a realidade que existe, a gente é um incompetente a gente capta apenas um fragmento minúsculo dela, que a gente consegue perceber. Ou seja, a gente não vê o mundo como ele é. Apesar de a gente ter várias perspectivas diferentes de análise sobre o mundo, cara, a gente tá devendo. Existem várias ilusões que a gente sofre em todos os sentidos do nosso corpo. A gente sofre ilusão pra caralho. E olha só, isso altera a forma que a gente vê o mundo. Porque aqui nós estamos vendo que pessoas de perspectivas diferentes Vamos acabar vendo as coisas de uma maneira distinta. Isso é normal. A questão da ilusão é que mesmo você estando na mesma perspectiva, você pode acabar vendo coisas distintas a partir dali. Tudo depende de como você está no momento, da sua emoção, dos seus interesses, do que você está pensando. A nossa mente vive enganando a gente a toda hora. E para te mostrar isso daí, vamos pegar a visão. Por que a visão? Porque a visão é o sentido que nós somos mais especialistas. É o que nós temos de melhor. Tá entendendo? Então, apesar disso, é de se esperar que a gente cometa poucos erros. Será? Vamos lá, vamos mostrar um pouquinho de ilusão de ótica para te fazer entender que você é enganado a praticamente todo momento e mesmo sabendo disso. Um mesmo fato pode permitir mais de uma interpretação diferente. Aqui fica claro, olha bem para essa bailarina do centro. Ela gira sempre da mesma maneira. E ela possui duas bailarinas ao canto que giram exatamente da mesma forma. Só que as marcações em seus corpos são diferentes. Então, dependendo de qual dessas bailarinas você olhar e voltar a olhar para do centro, você vai acabar percebendo que a do centro está girando igual a que você estava vendo antes. Então a bailarina do centro pode girar tanto para a direita quanto para a esquerda. O que vai variar são as referências que você adotou para que seu cérebro assumisse o movimento da bailarina. Então, as suas referências determinam a forma que você vê o mundo. O sentido das coisas que você extrai disso daí é apenas uma ilusão, porque é inconsciente, você não está escolhendo. A partir de uma referência que você adota, automaticamente seu cérebro vê a bailarina girando para um lado ou para outro. O que muda é a referência que você está analisando naquele momento. Então, as suas escolhas são limitadas. A partir do momento que você aceita certos pressupostos, certas referências, automaticamente o seu cérebro constrói tudo a partir daquilo. As nossas escolhas também são limitadas. Por quê? Porque, olha, ao longo da vida a gente tem várias experiências e a partir de certas verdades que a gente vai construindo ao longo dessas experiências que fazem sentido pra gente, automaticamente a gente cria uma ideia grande que engloba várias dessas verdades pequenininhas. E essa verdade grande que muitas vezes orienta, dá um sentido maior para as coisas seguirem se chama ideologia. A gente não tá escolhendo a ideologia. A partir do momento que a gente decide essas pequenas verdades como referências pra gente, você determinou a ideologia que você vai seguir. E ideologia é isso aí. De ideologia você não está escolhendo ela porque é a melhor coisa do mundo. Porque você tem certos valores pequenininhos que quando somados várias coisas, várias experiências que você teve, seja indo pra padaria, seja uma briguinha com os amiguinhos, seja experiências traumatizantes, tudo isso fez você ser quem você é, mas muitas vezes você aumenta a experiência ou diminui ela e com certeza a forma que você percebe é única e com isso forma ideologia, tá ok? Você segue certas ideologias, mas não porque você escolheu elas. Você interpretou a realidade, você assumiu certas verdades e a ideologia automaticamente foi colocada para você. Do mesmo jeito que o giro da bailarina foi colocado para você, quando você escolher um lado de interpretação, então toma muito cuidado quando você acha que você está escolhendo as coisas, muitas vezes você só assumiu algumas verdades e automaticamente aquela grande ideologia que você acha que acredita, automaticamente ela foi o que incorporou você porque fazia parte do seu ponto de referência, ou seja, se você tem certas referências você determina a forma que você vê o mundo, você determina a sua ideologia essas pequenas coleções de verdades que você assume acabam determinando a forma das coisas que você acredita depois. Suas crenças vão se enraizando de acordo com suas experiências. Mas toma cuidado porque, como você viu ao longo desse vídeo, você não percebe a realidade como ela é. Não adianta ter muita certeza das coisas que você acredita porque muitas vezes pode estar errada porque você não vê o mundo como ele é também. Beleza? Ideologias são como esse reflexo aqui na parede. Por exemplo, você teve suas experiências de vida, grandes ou pequenas, independente do que seja, você vai construindo suas verdades fundamentais, tá ok? As que são suas premissas. E baseado em cada premissinha que você tem, automaticamente o seu cérebro já gera e cria uma ideologia, como um caminho próprio a enxergar as coisas. A ideologia vira uma lente que você coloca e passa a ver o mundo através dela. E aí tem um problema, porque se você está vendo apenas esse reflexo aqui, você vai desconsiderar outras possibilidades que também podem ser igualmente válidas. E muitas vezes a sua ideologia apenas sozinha não é suficiente para enxergar a realidade do jeito que ela é. É a mesma coisa que uma bailarina girando. Se você tem apenas acesso a um dos lados e fica vendo ela sempre girar daquela forma, jamais você vai considerar que ela poderia estar girando num sentido diferente. Tá entendendo? Ideologias são apenas ilusões. Ilusões que te prendem naquilo que você acha que você sabe. Naquilo que você acha que é verdade. Só que você é limitado para ver o mundo justamente porque você sofre ilusões a todo momento. Eu sofro isso também e todas as pessoas também sofrem ilusões. Todos somos limitados. Só que as ideologias, a partir do momento que a gente encara elas como se fosse a verdade onde tudo deveria se encaixar, você está encaixando a realidade, as ideias, e não o contrário. Aí que está o problema das ideologias, porque você distorce o mundo para tentar manter as suas ideias como se fossem verdadeiras. Lembra daquele doidão que estava vendo a pirâmide aqui? Pois é, é só mais uma pessoa movida por alguma ideologia, alguma crença fundamental, que ele, é uma lente que ele está colocando e enxergando as coisas de uma maneira distorcida. Ele está distorcendo a realidade, ofuscando alguns aspectos ou exaltando outros, para forçar as coisas a se encaixar da maneira que ele quer ver o mundo e não da maneira que o mundo é a gente não vê o mundo da forma que ele é e, e, e esse vídeo foi feito para mostrar isso mas se a gente é criterioso em relação às nossas ideias cara, a gente tem muito mais chance da gente estar tá enxergando o mundo de uma maneira muito mais próxima da verdade a, a verdade é praticamente inatingível para gente o que a gente tem para aproximar da verdade são ferramentas, ou seja, você pode ter esse fato, você pode ter esse outro fato, você vai somando evidências, testes, analisando vários fatores juntos, interferindo em uma mesma coisa, para você ter uma visão mais ampla. E aí você pode, quando não tem acesso a experimentar a realidade de forma direta, acabar deduzindo coisas e chegando a verdades mais próximas. É assim que a realidade funciona no mundo da ciência. Por isso que a ciência ela é diferente de ideologia. Ideologia te prende em certas ideias e quer te manter ali, girando sempre de forma circular. Você não sai daquele, daquele contexto. Agora, a ciência não. Ela tem um método próprio de investigar a realidade. Ela testa. Você joga de um lado, joga de outro, investiga formas tudo mais, faz contas. Ou seja, você é bastante rigoroso e criterioso. E com isso, suas chances de errar são menores. E quando a ciência erra, ela mesma se corrige. Ou seja... Por isso que as coisas da ciência dão certo, tá vendo essa televisão aqui, esse vídeo, essa câmera que tá me filmando, tudo que tá acontecendo, casa, carro, cara, tudo isso vem da ciência. Então, se você tá agora assistindo isso aí no celular, em qualquer dispositivo, isso foi feito por quem? Pela ciência. Então, se a sociedade fosse gerida pela ciência, provavelmente ela estaria num nível muito melhor do que é hoje. Essa é a ideia, porque a ciência, ela não tem nenhuma ideia, nenhum pressuposto válido ela vai construindo seu conhecimento com base em testes. E esses testes têm que ser reproduzidos em vários lugares pelo mundo. Ou seja, quanto mais testes foram feitos, quanto mais reproduções de resultados forem alcançados, mais aquele conhecimento é universalizável. Ou seja, você pode ter mais certeza que aquilo é verdade. Então, o conhecimento da ciência é atribuído assim. Então, as premissas da ciência são feitas através de testes de evidências. Por isso que o conhecimento científico é muito superior a qualquer tipo de ideologia que tem por aí. Porque a ciência, ela constrói suas ideias se adaptando às ideias à realidade. É diferente da ideologia que tenta, muitas vezes, adaptar a realidade às ideias que quer defender. A ciência não. A ciência pega isso daqui e fala, velho, se isso aqui não deu certo, vamos descartar, vamos mudar essa ideia, vamos reformular. E a partir disso você vai criando ideias. E quanto mais ideias forem chegando ideias provadas por várias experiências e tem uma linha coerente de raciocínio, você cria uma teoria e teorias científicas são muito fortes. Entende a diferença? De um lado ideologias querem adaptar a realidade às ideias, do outro a ciência quer adaptar as ideias à realidade, por isso está muito mais próxima da verdade. A ciência funciona justamente por causa disso. E por que a sociedade de forma geral não funciona? Ah, acabou. Aí a gente entra em outro aspecto, porque a gente não é movido por ciência. A sociedade atual é movida através disso daqui, de pessoas que têm opiniões diferentes sobre as coisas, acabam discutindo e quem conseguir pegar a maioria das pessoas para concordar com ela, ganha. Só que nem sempre essa pessoa tem razão. Nesse exemplo, ambas as pessoas são sensatas, cada uma está vendo a realidade como ela é, mas cada um com o seu ponto de vista, porque tem perspectivas diferentes. Mas existem pessoas que são movidas por outras ideologias e vão chegar aqui, não, é número 1, um. não, é número 3, não, é número 7. E aí? Como que faz? Ou seja, quando você está sendo movido por ideologia, você acaba desconsiderando um monte de coisa que existe por aí, que poderia ser melhor, porque você está fechado com aquilo. E pior, aquilo nem pode representar o que é melhor para o mundo. Como que a gente faz? Simples. Ciência, se você bota a ciência para gerir as coisas, a ciência não tem apego com ideias. A ciência não tem apego com porra nenhuma, como as pessoas possuem. Ela acaba decidindo as coisas através do que, daquilo que funciona melhor. Ela testa, ela é um método. Vai testando coisas, vai pegando aquilo que funciona melhor, vai criando ideias mais verdadeiras e aquilo que tiver mais solidificado vai ser aplicado. Então, o mundo seria muito melhor se ele fosse gerido de forma científica. E não de uma forma ideológica, como é hoje, na democracia. Uma sociedade que é guiada por ideologias, ela está fadada a fracassar. Isso aí é óbvio. Pega, por exemplo, a visão, que é onde a gente tem de melhor e vive errando por aí com ilusão de ótica. Agora imagina, por exemplo, habilidades como pensamento abstrato, coisa que praticamente surgiu apenas na nossa espécie, e, cara, a gente tem um porrado de erro de pensamento lógico por aí, e as pessoas estão querendo empurrar a sociedade sem qualquer tipo de análise mais criteriosa, tipo de comprovação ou evidência. Então, vai dar muita merda. É isso que acontece quando você coloca sistemas sociais que não são rigorosos para decidir as coisas. E como seria um sistema rigoroso, científico, onde as coisas funcionassem? Ah, garoto, agora sim você está pensando em soluções. Porque, presta atenção. Quando você tá dando moral para uma pessoa que tem opiniões sem fundamento e ainda quer decidir as coisas para todo mundo Mano, geralmente essa galera tem certas ideologias, tem certas crenças que não são compatíveis com a realidade e quer apitar as coisas Como que você espera algo bom surgir daí? E essa é a democracia, porque tem um grande jogo de interesses, existem pessoas que vão ter poder, que vão querer se permanecer com aquilo ou seja, independente de discutir algo que seja mais próximo da verdade, já existem pessoas que vão querer distorcer de propósito para se beneficiar. Já começa um erro grave aí no sistema. E mais, o que, que acontece quando você permite inúmeras pessoas que ainda têm baixo conhecimento estar tá participando? Você está abrindo margem para dar merda. Por exemplo, quando uma galera está jogando futebol e alguém machuca lá, o que, que acontece? A galera, o, todo o time para e fala Olha galera, agora vamos todo mundo votar o que, que a gente acha pra curar ele Ou leva pro hospital Tá entendendo que uma pessoa competente Consegue fazer coisa muito mais positiva que inúmeras pessoas que não entendem nada do assunto? É isso cara E democracia é basicamente botar um bando de gente que não entende nada sobre o assunto Pra chegar lá e querer apitar alguma coisa Então as pessoas chegam com suas ideologias prontas e tentam decidir de cima para baixo, ou seja, a decisão é tomada. Ou seja, tenta angariar o máximo de apoiadores que tem para ter, para ser maioria e a partir daquilo tomar a decisão. Splash não. Splash é justamente o contrário. Assim como você tem suas premissas, valores fundamentais que levam você a ter suas ideias, e todo mundo é assim, justamente por isso que a democracia é falha, porque as pessoas formam opiniões, mas elas são limitadas, no Splash é baseado em ciência e cada premissa de verdade não é apenas algo que você aprendeu com sua experiência de vida. É um conhecimento que foi estudado por inúmeras pessoas existem várias evidências para suportar aquilo. E as verdades que forem mais aceitas dentro dos conhecedores da área vão ganhando mais força. E isso quer dizer, é um sistema que começa embaixo discutindo verdades, ou seja, é praticamente uma universidade, porque Splash é isso, ele mistura gestão social com a gestão do conhecimento, então é, é algo que está intrinsecamente ligado, porque a partir do conhecimento que você gera de verdade, automaticamente o sistema busca aliar diversas áreas em torno do mesmo conhecimento, para que guie uh, políticas coerentes para a sociedade, então vai se criando através de, desse tipo de discussão, certos projetos que sejam eficientes e tomem e cheguem às decisões. Enquanto na democracia existe uma decisão que é tomada, acabada de cima para baixo, aqui não vai sendo construída até que as melhores opções sejam filtradas para ser adotadas na sociedade. A decisão ela é construída. Você chega às decisões. Aqui democracia toma, splash chega. Olha é a inversão de valores. E aí que está a jogada. Porque é isso que funciona. A ciência é a maior responsável por toda a prosperidade que a humanidade possui. E se a gente quer atingir um nível mais avançado de civilização, atingindo prosperidade como nunca antes foi possível na história, a gente não pode estar jogando no mesmo nível que a gente vinha desenvolvendo antes. Ou seja, mantendo a democracia. Porque a democracia é o seguinte, você pergunta a cada pessoa o que ela acha das coisas e cada um tem o mesmo poder que a outra. Quer dizer, uma pessoa que mal entende das coisas tem o mesmo poder de alguém que estudou pra caramba dentro daquela área de conhecimento pra apitar sobre aquilo. E aí? Uai, você pede pra algum desconhecido fazer uma cirurgia em você pra construir uma casa? É aí que tá jogada. A partir do momento que você tá igualando todo mundo, você tá igualando um assassino a uma pessoa que tá ajudando inúmeras pessoas por aí pra fazer as outras se sentir melhor, pra uma pessoa boa. E aí? Essa é uma falha fundamental. A gente não tem que perguntar às pessoas o que elas acham. A gente tem que perguntar às pessoas o que elas sabem. As pessoas têm que ter competência para agir em cima das coisas. Isso é uma inversão completa de valores. E a ciência não permite pessoas incompetentes estar por aí apitando as coisas. Por quê? Porque as pessoas têm que estudar muito e para ser reconhecidas em determinada área, elas não basta apenas estudar, elas têm que demonstrar alguma coisa, que, ou seja... Tem que trabalhar com conhecimento e inclusive sendo baseado em várias fontes de evidências para construir uma linha de raciocínio, para construir pesquisas que mostrem novos avanços em cada área. Aí que está a diferença. As pessoas fazem continuamente certas coisas para ganhar reputação, para ganhar moral dentro da ciência. Ou seja, tem que ter competência. E a partir do momento que as pessoas sabem, você vai trilhando um caminho onde inúmeras pessoas podem colaborar num sentido que é melhor para todo mundo. Aí tá a jogada, campeão. Aí tá a jogada que ninguém para para pensar. Tá todo mundo achando que voltar na pessoa certa vai resolver, quando na verdade, esse sistema já nasceu para fuder com a vida de todo mundo. Se é para a gente melhorar a vida da humanidade inteira, a gente precisa pensar no próximo patamar. A gente precisa lidar com verdades muito mais próximas da realidade do planeta. E quem que permite a gente chegar próximo da verdade é a ciência. Então, peraí, se a ciência é a melhor forma da gente entender e lidar com o mundo, por que, que a gente não bota ela para decidir as coisas? Isso é splash. Existe outro método de gestão científica por aí? Pode falar, cara. E, inclusive, pode pegar cientista e jogar esse tipo de conteúdo aí na cara deles. Por quê? Uai, se eles são bons e entendem sobre certas coisas, por que, é que eles vão se nivelar alguém que jamais entende de alguma coisa para decidir o rumo de onde a sociedade deve seguir? Mas isso não significa que é uma ideia, uma ideia excludente, ela é uma inclusão qualificada, porque você tá colocando a barra num nível alto, mas ao mesmo tempo você pode dar educação a inúmeras pessoas para que elas atinjam esse nível. Ou seja, as discussões fiquem de alto nível, mas as pessoas precisam se levar. Galera! Cada um colhe o que planta, se você alimentar um sistema muito mais rigoroso e que valida as coisas antes de estar tá decidindo qualquer merda, você está cultivando um sistema científico que é melhor para todo mundo. Splash é isso cara, ela é uma plataforma distribuída, baseada em ciência. Então não existe concentração de poder, não existe pessoas que vão se beneficiar em cargos, até porque é um sistema distribuído, inúmeras competências. Podem ser trocadas facilmente. Então acaba uma mata de inúmeras pessoas que existem hoje. E inclusive, bota apenas para decidir quem manja das coisas. E o pior é que nenhuma pessoa acaba decidindo. Porque inúmeras pessoas vão votar em aspectos específicos. E o sistema vai filtrando as melhores possibilidades para que se cheguem às decisões. Não é tomado. Vai ser difícil as pessoas entenderem. Porque está tá todo mundo num barco furado. Mas existe esperança. Enquanto houver inteligência. Espero que a galera desse vídeo consiga entender que, cara, nós somos individualmente muito limitados para entender o planeta, para entender o universo. Porque a realidade das coisas é muito complexa em relação ao que nós somos capazes de perceber. Mas a ciência nos permite explorar de várias maneiras para entender inúmeros aspectos do universo com muito mais veracidade. E aí, cara, se você sabe onde você tá pisando, você vai muito mais longe. É! O vídeo acabou! Uh!